Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Vem junto comigo, vem junto comigo Santa Bárbara do Oeste. Olha aí, hoje é quarta-feira, dia 2 de fevereiro de 2022, a partir de agora você interagindo aqui junto com a gente... A partir de agora você vem aqui junto com o Nilson Araújo as principais informações aqui da nossa cidade, da região do Brasil e do mundo, onde você participa pelo nosso WhatsApp que é o 997824426, está aqui já na tela 997824426. Reclamações, flagrantes, denúncias. Fiquem à vontade. Vão compartilhando aí o nosso programa. Vamos é, se inscrevendo no canal da TV SM Notícias Clique aí no gostei e ative o sininho para que nós possamos sempre é, avisá-los dos novos vídeos Assim que nós entrarmos no ar, você será notificado Tá certo, meu povo? Tá certo, minha gente? Então, vamos para frente, que atrás tá cheio de gente, que maravilha E vamos que vamos, né? Que hoje, meio de semana, dia de pizzada, não é isso? Mas olha... É, acidente de trânsito na rodovia dos Bandeirantes aqui em Santa Bárbara do Oeste Atenção, o um alerta foi ontem à tarde por volta das 3h35 da tarde Esse acidente de trânsito envolvendo oh, duas vítimas Uma fatal, aliás, é, a vítima é, que foi socorrida Ela foi levada aqui para o pronto-socorro Dr. Edson Mano em Santa Bárbara do Oeste Olha aí, esse acidente, a polícia foi que atendeu a polícia rodoviária, né? A polícia militar rodoviária atendeu a essa ocorrência. Dois veículos de passeio, né? Uma caminhonete GMS aqui é, fora do estado e um outro veículo aqui da cidade de Campinas, né? Essa caminhonete, ela estava no sentido interior e atravessou e bateu de frente com um veículo Toyota. É, olha aí, então, nós tivemos... É, congestionamento, nós tivemos aí a pista, né, a rodovia parada, interditada por alguns minutos, alguns instantes Mas aí já foi liberada e depois as vítimas foram socorridas Mas entre essas vítimas, uma não resistiu aos ferimentos A equipe da concessionária Autoban foi acionada também para ajudar aí a socorrer as pessoas e atender a esse Acidente na rodovia dos Bandeirantes, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Aliás, esse acidente que aconteceu no KM 125, hein? 125, pista muito escorregadia, lisa, requer atenção, dobrada aí, da, da redobrada da, da, dos motoristas que trafegam por esta localidade. Tá certo, minha gente? Vamos lá para o bairro Bataginha, é isso? Tem uma situação lá, veja só, uma situação de um parquinho, de uma academia ao ar livre que fica ao lado do Ribeirão dos Toledos e o um internauta enviou para a gente um vídeo aqui que você vai acompanhar é, a reclamação. Põe no ar aí, vamos lá. alto mato, não tem ninguém, ó. parquinho. Não tem como as crianças ficarem brincando aqui, o alto está muito grande. Ó, o pessoal fica brincando onde está o cimento só, porque no meio do mato ninguém vai não. Ó. Acompanha as imagens ali, é da é rua Elias Fausto, né? Com a Francisco Braga, Jardim Batagim. Aqui em Santa Bárbara do Oeste, você vê é, o mato está alto, né? Sem condições aí das crianças brincarem nessa época do ano, onde chove muito, né? O mato acaba ficando é, nesta proporção, né? Muito alto. E sem falar do risco aí é, das capivaras, né? As capivaras que acabam invadindo essa área, né? Principalmente no final da tarde, no início de noite. Sem condições, então os moradores pedem providências aí para a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste para que façam a limpeza. É ali a Praça da Rua Francisco Braga com Elias Fausto, né? O parquinho, a Academia ao Ar Livre, que foi recente é, inaugurada, né? Então, tá aí, reclamação do nosso internauta e a gente mostra aqui para você. E a gente mostra também uma árvore que caiu aqui no centro de Santa Bárbara do Oeste, ali na Escola Estadual Inocêncio Maia. É, cruzamento aqui com a Avenida Monte Castelo e a Duque de Caxias. Veja só essas imagens capturadas pelo nosso cinegrafista Cláudio Mariano. Essa imagem é impressionante, essa árvore caiu ali, olha, a, a raiz dela saiu ali do solo ela caiu quase que atingiu inclusive né as pessoas que estavam ali nesse momento foi isolada ali o local a defesa civil esteve lá dando todo o amparo né para ajudar olha só como que saiu como que que a, a raiz ficou né totalmente podre já estava essa árvore já estava aí totalmente é, já é, com uma situação bem precária né? Hoje pela manhã, aliás, a, as equipes né, da Secretaria de Meio Ambiente já esteve no local, já estão fazendo. Bom dia para você que acompanha o portal SB Notícias. Estamos é, novamente aqui é, em frente à escola Inocêncio Maia. E a equipe aí do meio ambiente Maia, veio finalizar aí, né, para retirar a árvore que caiu. Né? Bom, falando de escola, a escola. ADI Geraldo Rocha Campos, hoje os alunos foram dispensados em virtude de que ladrões invadiram a escola e furtaram fiação elétrica. Essa não é a primeira vez que acontece. Os pais pedem mais segurança, os alunos foram dispensados, a polícia é, está no local para registrar, inclusive o boletim de ocorrência. E ver se consegue identificar esses suspeitos que invadiram a escola ADI Geraldo Rocha Campos aqui na Vila Linópolis, em Santa Bárbara do Oeste. Então hoje sem aula. Bom, acabou o jornal? Acabou a produção? Zé Fini? Então tá bom. Então tá isso, vocês falaram. Tá falado, né? Não vou discutir com vocês então. Tá uma ótima! Quarta-feira todos, fiquem com Deus e lembre-se que se você tiver reclamações, denúncias, você pode enviar aqui para a gente 997-824426, esse é o nosso WhatsApp. Grava aí um vídeo né, de 30 segundos, ó. grava assim na horizontal e envia aqui para nossa central de jornalismo. Desse jeito aqui, tá bom? Beleza? Combinado? Então fica assim, mexeu com você, mexeu comigo. Boa quarta-feira a todos. Obrigado, Laércio.